Helena, sua dama do Gesso, passando por aqui. E eu tô com o Marcelo, nosso franqueado daqui da Jeep Center de Nova Iguaçu. Sabia que a gente está com loja aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro? Marcelo é um dos responsáveis pela loja e ele está implantando o primeiro centro de treinamento em uma franquia. Pois é, não é uma loja própria, é uma franquia. Conta aí Marcelo, por que você acreditou e apostou nisso? Olha, nós já estamos há sete meses com a nossa loja aberta, tá sendo um sucesso, muitos clientes aderindo ao sistema de drywall aqui na região e nós descobrimos que o melhor cliente é aquele que conhece o sistema. Então por isso nós montamos esse curso de drywall, com já com 14 alunos, sucesso na primeira turma e eu estou apostando que todos esses alunos vão se tornar os nossos futuros parceiros de negócio, ou seja, pessoas que conhecem o sistema e que vão converter novos clientes para a nossa loja. Então está sendo um sucesso. Vem você também para a Jeep Center de Nova Iguaçu, porque nós queremos dar muito mais treinamentos aqui. Muito. E o bom cliente é aquele que entende do sistema, né? O bom né? cliente é aquele que entende do sistema. Não é exatamente. aquele que fica inventando um monte de coisa. Isso aí. E os nossos vendedores já se tornaram mais do que vendedores. Agora eles são consultores. Então o cliente chega aqui, ele já descobre como é que funciona o sistema e todas as dúvidas são sanadas. Viu, gente? Isso, isso que é franquia, né? Isso, isso que é, que franquia, é atendimento. Isso. Então, já conheceram o Marcelo, já sabem quem procurar qualquer coisa. Vou mostrar pra vocês que bacana ficou o centro de treinamento que ele, poder, que ele montou. E a galera, tá? Hoje é o terceiro dia, eles já estão na parte de acabamento. Esse é o treinamento de parede e teto. É o treinamento básico, mas vou te falar uma coisa. Se você acha que já sabe, eu aposto. Eu aposto que se você vir aqui e não aprender nada... Eu aposto, não vou fazer uma aposta. Se você vir aqui, fizer o treinamento e não aprender nada, eu vou te devolver o dinheiro do curso. Eu vou fazer essa aposta, mas só pra deixar. Eu tiro da dama do gesso. Tá bom. Eu tiro da dama do gesso, mas se você vier aqui, fizer o treinamento e não aprender nada, eu te devolvo o dinheiro do curso. E digo mais. Já peguei, trabalha com o há 24 anos, veio fazer o nosso treinamento e falou Cara, Helena, você sabia que tinha coisa que eu fazia errado e eu não sabia a maneira certa? E ele aprendeu. Então, se você acha que o cara que trabalhava há 24 anos aprendeu alguma coisa nova e útil, você não vai aprender? Então vem cá, vem pro meu desafio. Agora vamos ver como é que estão os boxes de treinamento. Olha ah, Aqui ó, um bando de técnicos especialistas, é galera. Conta vou... aí para mim, tá gostando do treinamento? Super igual. Com o que, que você trabalha hoje em dia? Bom, eu trabalho hoje em dia no ramo da construção civil mesmo. Sou ah, pedreiro, é? é. Você é o quê? Pedreiro. Ah, você é pedreiro? Sou Pedreiro. E o que, que é mais fácil? Subir a parede de tijolo ou de drywall? É, com certeza o mais fácil é o dry off porque já vem acabado, né? E aí, vai abandonar a colher ou não? É, vou unir as duas coisas, né? Porque às vezes é necessário unir as duas coisas. Ah, o mercado pede. O mercado pede saber de tudo um pouco, é. né? Parabéns. E vem cá, você é pedreiro já há quanto tempo? Sou pedreiro há 30 anos. 30 anos? Caraca! Arrasou, parabéns! Obrigado. Ó, aperta aqui, que eu adoro a galera que <risos> A galera que quer aprender, que vem fazer o curso, tá de parabéns, pra né? Aí. E vocês? Contam aí pra mim. Você trabalha com o quê? Sou motorista de ônibus. Você é motorista de ônibus? E sabe construir? Aprendi vendo vídeo no YouTube. Fui... E aí? É mais fácil ou mais difícil do que dirigir ônibus? É mais Sem dúvida nenhuma Mas vai largar o volante ou vai usar isso aqui para um extra? Querendo é, andar para o ramo do gesso Tá querendo andar para o ramo do gesso, bacana Você acha que vai ser uma vida mais tranquila? Menos estresse Menos estresse Ah, isso Antes é qualidade de vida é tudo <risos> Verdade, parabéns, viu? E você, conta para mim então, eu trabalho com informática, fazendo instalação de rede e tudo. E aí o mercado, né, como o colega falou, pede. Às vezes é, eu tinha que esperar alguém fazer essa parte da divisória pra entrar com a minha parte. Então a minha ideia é unir as duas coisas até pra aumentar ah, a renda, né? E tu vai ser um cara completo, né? Você vai vender de tudo. Com certeza, né? Ah, arrasou, arrasou. E tá achando o quê? Não, fantástico, o curso realmente é, dá pra gente, assim, eu já conhecia o, essa parte de drywall, por trabalhar com informática, já trabalhei em muitos lugares que usam a divisória. Ah. Então eu sempre tive curiosidade de ver como é que é o processo, né? E uhum. eu achei, realmente, é, é bem simples, é, técnico, mas é simples de, da gente pegar uma coisa realmente fácil e gostosa de fazer. Ai, que bom, arrasou, parabéns, viu? Obrigado. Vamos lá, vamos catar mais alguns meninos ali, ó. Vamos deixar só, aqui ó, o Almir, pra vocês entenderem. Está mostrando a importância da fita de papel. Aqui, ó. vocês já viram a Almir dando treinamento? Aqui, ó. nosso técnico especialista. Olá, eu sou o Alexandro. Estou fazendo esse curso aqui para para poder desenvolver o conhecimento, eu não sabia nada, não sabia nada sobre a estrutura de drywall, sobre o sistema drywall e observei que é um sistema muito simples, muito técnico e deixa um acabamento muito bacana. Olá, meu nome é Alexandre, tá? e eu sou aposentado e eu vi o pessoal fazendo essa instalação de drywall na minha igreja e me despertou o interesse de saber um pouco mais. Meu nome é Hélio e está maravilhoso. Melhor que a expectativa Sim. e já tenho trabalho para fazer. Meu nome é Lincoln. O curso Israel é ótimo, inclusive com o um professor ótimo a é esse sabendo explicar as coisas direitinho, item por item. O serviço de primeiro mundo, leve, né? suave para trabalhar. De 1 um a 10, quanto que você classifica o nosso curso? 11. Olha, de uma 10 realidades. Como assim? Não, 10, Mundo do quê? Estilo